qualquer um dos servos e das servas de Deus que aqui estão nessa linda tribuna e que fazem essa festa ser a festa mais esperada do ano dentro do nosso país eu sinto que Deus quer tratar conosco nesta noite na mesma linha como vem tratando eu tenho certeza que muitos estão extremamente cansados algumas pessoas chegaram aqui às 5 da manhã não arredaram o pé estão de jejum e oração e eu acredito que Deus vai lhe dar o devido pagamento pelo seu sacrifício, pelo seu esforço. Então não se perca, já que o vaso está cheio, deixa o vaso transbordar. Ainda tem algum pentecostal aqui nessa noite? Que maravilha, eu quero cumprimentar o pastor Reuel Bernardino, nessa oportunidade como presidente dos Gideões Missionários da Última Hora. Dá um frio na boca do estômago quando eu olho para essa esquerda, e procura a figura do nosso velho pai e ele já não está mais aqui mas a unção que estava sobre ele veio sobre você o cajado foi passado para sua mão e espero quero que por muitos e muitos anos a gente se assista nesse ambiente com a mesma unção que Deus deu ao seu pai e que isso aconteça até o arrebatamento da igreja Deus te abençoe muito pastor Wesley cai sobre você a unção que estava sobre ele e que pelos próximos anos, essa festa continue sendo o que essa festa sempre foi. Um marco na geração do nosso país e do mundo. Sucesso. Pastora Jeanne, Deus abençoe todos vocês. A toda a equipe dos Gideões Missionários da Última Hora. Alguém trouxe Bíblia? Vamos estar em pé, mais uma vez, só para lermos um trecho da palavra. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 3. Eu quero cumprimentar todos os meus amigos que aqui estão, são inúmeros. Durante a mensagem, vou tentar falar o nome de todos, mas tem alguns que a gente não pode deixar de falar. Pastor Gilvan Rodrigues, no ano de 1988, quando eu coloquei os pés aqui pela primeira vez, o senhor era um dos pregadores ao lado do pastor Napoleão Falcão, que acabou de pregar. E lá fora. Eu ficava na mesa do pastor Napoleão, tentando vender as fitas dele, tentando não, né? As pessoas tomavam da minha mão as fitas, né? Então, eu era vendedor de fita do pastor Napoleão, com muito orgulho ainda, né? E eu tenho muito orgulho de, de pregar logo após o senhor. O senhor nunca me deu um centavo, pastor Napoleão. Ele falou aqui que me dava um dinheirinho, mas não precisava, né? Só ele olhar para mim, eu já estava muito feliz, né? Deus abençoe o Senhor, pastor Gilvão, as esposas, a pastora Virgínia, e eu sempre erro o nome da pastora. Enaura. Eu já chamei ela de tudo quanto é nome, menos Enaura. Né? Eu chamei de Enalva, de Nalva, mas é Enaura. Deus abençoe o Senhor. Pastor Gilmar Santos, a minha geração tem um divisor de águas, né? Que vem depois desses grandes, aparece o Senhor e o Senhor intermedia a nossa geração. Uma alegria ter o Senhor aqui. O Senhor pregou a tarde, deve estar extremamente cansado. Fique à vontade para sair a qualquer momento, viu, pastor Gilmar? Eu, eu, eu estou lisonjeado só do senhor ficar aqui para a minha saudação. Deus te abençoe. Pastor Abílio Santana. O baiano arretado. Brasília te espera. Mas não demora muito, não. A gente está precisando de alguém para caçar confusão naquele lugar. Quando, imagina quando entrar, meu Deus o céu, vai ser muito bom. Deus te abençoe, pastor Abílio. Aos deputados que aqui estão. Como é que é, pastor Gilmar? confusão é com ele mesmo, Deus abençoe vocês, a minha equipe que está, Charles Augusto, Wagner Guerra, que é o chefe do meu gabinete, lá em Brasília, a minha esposa que me assiste agora pela internet, com as crianças, crianças, modo de falar né, eu já tenho uma filha de 22 anos, e a mais nova está com 14, Deus abençoe vocês, que são a razão da minha existência, os irmãos dos Estados Unidos, o Val que aqui está, e o pastor Vitor aí, o pastor Júnior, Deus abençoe a turma toda, e aos deputados que aqui estão, a deputada Giovana Sá, que faz um brilhante trabalho, representa Santa Catarina, como Santa Catarina tem que ser representada, o Kennedy não sei se está aí ainda, não está, né? já foi, né? Eu queria apresentar para vocês, antes de pregar, uma catarinense, que precisa da oração desta igreja que aqui está, fiz um convite a ela, pedi para que viesse a essa festa, para que Santa Catarina entendesse que ela não está sozinha, é a professora Ana Caroline, Ana Caroline, chega aqui perto. Giovana, acompanha ela, por favor. Pastor Reuel, essa moça, ela é cristã, pai assembleiano, assembleiano. Tá, nem cadê seu pai? Lá, lá em cima, pai e mãe, cheio do Espírito Santo Chapecó. Você é presbiteriana, né? Presbiteriana, ela é uma intelectual, é uma professora extremamente preparada. E ela vem enfrentando todo o pensamento marxista de esquerda, que eu venho denunciando há anos dentro das universidades do Brasil. Ela tem sido perseguida, foi impedida de cumprir uma tarefa que estava no coração dela, de, ser, de fazer o mestrado, o doutorado em uma certa matéria. A professora dela, por ela não concordar com as doutrinas da professora, mesmo não questionando, mesmo ela não entrando em divididas, em discussões, a professora se recusou a dar a ela a aula. Mais do que isso, foi humilhada em classe, simplesmente por ser cristã. Simplesmente por dizer à professora, eu aprendo o que a senhora ensina, mas eu não sou obrigado a concordar. E por causa disso ela vem sofrendo retaliações no estado de Santa Catarina inteiro. Moções de repúdio foram feitas a ela por deputados aqui do estado. Moções de repúdio foram feitas contra ela por instituições aqui do estado. E quando eu tomei conhecimento disso, eu disse, não, você não está sozinha porque eu sei que você passa, porque eu já passei acionei alguns amigos aqui, Giovana de Sá, Kennedy, o filho do pastor Nilton, Ismael, e eles fizeram, o Ismael fez um discurso a favor dela, o Kennedy apresentou uma moção de, de aplausos a ela aqui na assembleia, Giovana comprou a briga dela lá em Brasília, e eu queria muito que os pastores do estado de Santa Catarina que aqui estão, orassem pela vida dessa moça, e ensinassem os seus filhos a não terem vergonha do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. ao professor ensinar educar é com o pai e com a mãe então os professores podem ensinar nós pais educamos Deus te abençoe Caroline, seja cheia do Espírito Santo, seja um exemplo eles tentaram te transformar em um exemplo ruim, Deus vai fazer você ser uma inspiração para a sua geração, a igreja promete orar por ela, então estenda a mão para ela e diga assim, Ana Caroline você não está sozinha estamos juntas... uma salva de palmas a Jesus... Deus te abençoe professora... livro do apocalipse... capítulo de número 3... versículo de número 10... está escrito assim... como guardastes a palavra da minha paciência... também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a quem vencer, eu farei coluna no tempo do meu Deus, e dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha a Bíblia, coloque em algum ambiente, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Aperte a mão dele ou dela com um carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus meu Pai, nós te exaltamos nós te glorificamos... e nós entendemos que dentro de alguns minutos... e este lindo ambiente ficará pequeno... para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus... os que vieram tristes começaram a saltar de alegria... os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando... hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo... e antes que eu comece a ministrar a sua palavra Senhor... cerque este lugar com a sua glória... E num raio de cinco quilômetros, onde houver um demônio alojado. Eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre a pequena Camboriú nesta noite. Manda anjos de fogo descerem do céu. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparmar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo Pega ele nesta noite, Jesus E mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração Fala conosco, fica conosco É o que eu te peço agora e sempre E toda a igreja diz Os que podem, tome o seu assento aplaudindo a Jesus Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso Os que não podem, permaneçam de pé comigo em oração Graças a Deus, querida igreja noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, que tiveram paciência de permanecerem até este horário aqui conosco e que amanhã de manhã não vão deixar a manhã missionária vazia. Vamos vir todos para cá porque a manhã missionária é um dos momentos mais especiais dessa linda festa. Todos os cultos são cultos onde Deus dá para você, mas a manhã missionária. É a manhã esperada, onde todos que organizam a festa, espero que aqueles que venham tenham a paixão e o carinho para deixarem aqui uma semente para que esta linda obra não possa parar. Posso ouvir um amém por essa palavra? Eu prego nesse púlpito há 19 anos. Já me sinto quase que um vovô da reunião. Já tive muitas emoções ao pregar aqui e momentos que antecederam. Mas eu confesso a vocês que, nessas últimas horas, desde o momento que acordei, eu sinto algo diferente. Eu sinto como que, uma expectativa, não apenas da terra, mas do céu. É uma via de mão dupla, a igreja esperando que Deus faça e Deus esperando que a igreja faça e eu tenho certeza que ambas as expectativas serão nesta noite supridas a igreja será cheia do Espírito Santo e Deus será cheio de louvor e de adoração por esta igreja que aqui está pregar a palavra do Senhor não é difícil difícil é conquistar a atenção do povo para colocar este povo então em atitude de adorar o tempo passa, tudo muda, as pessoas mudam a igreja também passa por mudanças, estava vendo aqui o pastor Napoleão pregar, e me lembrando de tantos anos atrás, quando aqui nessa mesma tribuna eu ouvia pregar, e algumas pessoas se tentarem fazer comparações, vão acabar pecando, porque vão dizer, será que naquela época era diferente de hoje? Será que o pastor mudou? Será que a graça que estava sobre ele mudou? E eu sou aqui fiel testemunha para dizer que não, não mudou, a unção permanece, a palavra permanece, a graça permanece, só que há uma diferença sim, mas no público que hoje assiste essas pregações, há 20, 30 anos atrás, os crentes que aqui estão me ouvindo pregar hoje, aqueles que sequer eram nascidos, eram crianças, e os que hoje já estão aí com os cabelos brancos, ficando como os meus, devem se lembrar que o velho crente só tinha três lugares para ir, Há 30 anos atrás, só tínhamos três ambientes para ir Trabalho, casa e igreja Casa, igreja e trabalho Não tínhamos em casa nenhum tipo de aparelho eletrônico Onde nós gastávamos tempo assistindo TVs, ou no smartphone, ou no computador, ou em uma tela digital O nosso tempo era tomado em comunhão com Deus, em oração, leitura da palavra e meditação no culto que nós participamos. Há 30 anos atrás, os que eram um pouco melhores de situação, ainda tinham um quarto lugar para ir. Que era a escola. Porque nem todos nós tivemos a oportunidade de frequentar muitas escolas há 30 anos atrás. Então imagine que todo o tempo do crente era dividido nesses ambientes. Escola, trabalho, igreja e casa. O tempo passou 30 anos depois. A oração dos velhos pais funcionou, fez um efeito violento. Os crentes que mal tinham uma casa para morar, hoje moram no alto dos arranha céus Os crentes que vinham para o culto ouvir um musicista tocar o seu pandeiro ou a sua sanfona, hoje entram num ambiente como esse e encontram um tecladista profissional como esse que está tocando para mim, ou um belo som musical ao som de Beethoven, de Bach ou de outros instrumentistas. Há 30 anos atrás, os nossos velhos pais mal sabiam ler ou escrever. A dependência deles era inteira, completa, no Deus de Israel. 30 anos depois, os nossos filhos têm Google, têm internet. Fale qualquer coisa errada nessa tribuna para você ver. Em menos de 10 minutos, você está com o seu ministério afundado pela via da internet porque as pessoas hoje sabem muito a informação é muito rápida está tudo proliferando muito rápido e é por isso que a reação não é mais a mesma pastor Reuel. porque os crentes de 30 anos atrás quando vinham para cá só sabiam dizer glória a Deus e aleluia e oravam na madrugada apanhavam nas ruas literalmente então o único ambiente de graça onde eles tinham e podiam entrar gritando era na casa de oração na velha igrejinha de madeira coberta de sapé ali com aqueles homens e mulheres que não tinham vaidades nenhuma nenhum tipo delas não tinham ternos bonitos, sapatos bonitos não tinham maquiagens, não tinham cabelos feitos, não tinham nada disso, porque a aparência pouco importava, só havia um que importava, era o eterno que caminhava no meio da igreja e tomava a boca dos profetas o temor era tão grande que ao entrarmos na velha igrejinha respirávamos com dificuldade tínhamos medo de chegar no culto depois que o culto já estava começando queríamos chegar antes para pular, os irmãozinhos estavam ajoelhados dobrar os nossos joelhos naqueles bancos duros não havia ar-condicionado mas havia um temor e uma expectativa de que Deus trovejaria sobre nós naquela noite ao entrarmos no culto nós tínhamos a emoção de saber que a qualquer momento Seríamos impactados por algo que nunca vimos, que nunca ouvimos e que nunca havíamos sentido. O nosso povo está tão aparelhado pela ciência. que quando alguém começa a falar qualquer coisa, eles já terminam a frase por causa do conhecimento. Começamos a cantar uma letra, as pessoas terminam ela e acabam fazendo outras músicas a partir desta letra. A ciência se multiplicou. E aí se cumpre o que a Bíblia diz. E por se multiplicar a ciência... Que traz a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Estava num debate de rádio há pouco tempo atrás e um, um ser humano entrou no ar e disse: Pastor, como é que o senhor se sente pertencendo a uma geração de pregadores que não tem um são? Me deu uma raiva. E eu falei: Por que é que você disse que nós não temos um santo? Diz: É porque eu venho de uma época que, quando o pregador falava a paz, o senhor acabava o culto. E eu tive que concordar com ele em partes, porque eu me lembro, nessa mesma tribuna, cultos que não terminavam. Pessoas que saíam lá de trás, por cima, flutuando no meio dos irmãos. Cem, duzentas pessoas arrebatadas no culto, onde o próprio pastor Napoleão Falcão pregava. Veja só, 30 anos depois. E olha a nossa dificuldade de termos a sensibilidade, de sentirmos Deus. E aí vem aqueles carnudos e assim, não, é que o pastor não tem mais unção. Não é isso. Estamos despreparados. Não temos sensibilidade para perceber que Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. E aí eu peguei o microfone da rádio e disse assim, o senhor tem quase razão. Não tem total, mas tem um pouquinho. Ele disse, por quê, pastor? Eu disse, porque há 30 anos atrás, nesses mesmos cultos que eu participava, nenhum crente passava a semana inteira assistindo novela. Ninguém ficava esperando quem é que vai sair do Big Brother. Ninguém ficava esperando que um pastor fosse para o culto para enforcar o outro, para ver o outro ser destruído. Não. Nós entrávamos aqui dentro e dizíamos, fala Deus porque o teu servo ouve. Fala porque o teu servo ouve. Eu amo ver pastores como o pastor Napoleão que aqui pregou. Lançar profecias como aquele lançou que nós seremos a maior geração de pregadores. Todavia... Pertencendo a esta nova safra, eu tenho dificuldades em acreditar que isso possa acontecer. Pelo despreparo. Pela razoabilidade. As pessoas estão navegando em raza, águas rasas. A minha geração navegou em mares, em oceanos. A geração de hoje vai pelos coros, pelas lagoas. Não conhecem Deus. Deus conhecem Deus de ouvir falar, não sabem do que Ele é capaz nesta noite, não têm a percepção de se desligarem de todos, a preocupação é o que vão dizer os outros a preocupação de alguns que estão aqui, não, eu, eu, eu queria ser tomado por Deus, como os pastores pregam, mas o que vão falar de mim, e se tirarem uma selfie, e se colocarem no Instagram, e se colocarem no Facebook, como é que eu vou ficar? É por essas e outras, que o Senhor também tem dificuldades de operar, porque Deus é um cavalheiro, Deus é um gentleman, Deus é educado, Deus não vai chegar e agarrar você pelo colarinho Não, não Ele espera uma reação sua Ele espera uma ação sua Ele espera que você convide Se você convidar, Ele vai chegar e entrar Se você pedir, Ele vai descer sobre você Só que aí também é um caminho sem volta Se Deus encontrar um maluco aqui no nosso meio Se Ele encontrar um profeta no nosso meio Que não está nem aí para o que vão dizer Para o que vão pensar Sai de baixo Porque Deus plantará asas das costas desse ser humano e vai usá-lo como nunca antes usou ninguém Eu posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? Posso fazer um pedido? Levante a mão direita para o céu chacoalhe ela Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado Agarre a pessoa com carinho Mas é para agarrar Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada agora Não, tira ela do lugar com força Chacoalhe, chacoalhe Diga, Deus te trouxe aqui Para isso Chacoalhe com mais força. Diga, foi para isso. Deus vai sacudir a sua fé. Deus vai sacudir a sua história. Eu quero nesta noite pregar aqui para os peregrinos. Quero nesta noite pregar para os forasteiros, como foi dito pelo apóstolo São Pedro em uma de suas encíclicas. Ei, vocês que são peregrinos em terra estranha, que são forasteiros, que estão de passagem por este mundo, quero só te lembrar, este mundo é só uma plataforma, não tente amontoar riquezas nessa terra. Não batam os seus pés no chão dizendo, essa terra é minha, eu sou daqui, você não é mais daqui. Quero só te lembrar as verdades bíblicas. Eu não estou pregando para terráqueos nessa noite. Estou pregando para ETs. Pastor Adeildo, se estiver errado me corrija. Pastor Abelho, eu não estou pregando para mortais aqui nessa noite. Os mortais caminham por esta terra como zumbis, estão mortos. Foi para eles que o pastor Napoleão pregou hoje, para que o vento sobre e ressuscite eles. Aqui eu não estou pregando para defuntos. Não, não posso acreditar que uma palavra pesada possa encaixar em você. Não, os defuntos não têm coragem de ficar até uma hora dessa num ginásio como esse. Os difuntos não param pela internet agora para assistir o que estão fazendo aqui. Não, não. Os difuntos estão nas baladas, nas boates, nos bate coxas Aqui só estão crentes vivos. E esses crentes vivos estão aqui, mas não são daqui. Estão aqui, Charles, mas não são daqui. São ETs. Pastor, explica direito. O que é um ET? É um extraterrestre. Pastor, o senhor quer dizer que o senhor acredita no ET de Varginha? É claro que não, Bocó. É ter, é aquilo que não é da terra. Você foi da terra uma vez, quando você nasceu. Porque você nasceu natural. Você herdou características genéticas do seu pai e da sua mãe, isso te fez um ser humano. Mas aí você foi se envolver com Jesus Cristo. Você foi entrar naquela igrejinha onde só tinha crentes com dois dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Foi entrar no meio daquele povo que era analfa de pai e beta de mãe. Que estenderam a mão e profetizaram sobre a sua vida. E você ficou cheio do Espírito Santo. Aí Deus disse, agora você não é mais normal. Agora você nasceu de novo. Você nasceu o quê? Então a cotovela, seu irmão, diga, eu nasci de novo. Diga, portanto, estou aqui. Mas não sou daqui. eu quero falar nesta noite para aqueles homens e mulheres que estão aqui hoje em Camboriú que vieram de um desses mais de 5 mil municípios do meu lindo Brasil ou de alguma cidade fora do exterior mas que mesmo morando em cidades belas ou em Corritelas sabem que o seu destino final é uma cidade maior é uma cidade dourada é uma cidade que já foi cantada em versos em prosas e em hinos e que quando cantavam nos emocionavam porque sabíamos que estávamos aqui, mas o nosso destino era outro lugar. Eu vim falar nessa noite para os homens e mulheres que hoje se arrastam por esta terra, arrastando essa sua carcaça corruptível, o corpo que outrora tinha forças e habilidades para saltar, pular e gritar, mas que agora às vezes mal consegue se levantar. Estava eu ajoelhado aqui orando, o pastor Abílio ficou em pé e me catou pela mão para me ajudar a ficar de pé, pastor Napoleão, por causa da idade, pastor, mas o senhor tem 44 anos, não se mede um pregador pela idade biológica dele, se mede um pastor, alguém que lida com emoções, com a sua idade emocional, pastor Robert McAllister, fundador da igreja de vida nova no Rio de Janeiro, um homem que tinha uma unção tão terrível, que num culto chamou dois diáconos dele. disse: Deus mandou escolher vocês dois para o santo ministério. Mandou os dois ajoelhar na frente dele. Ele estendeu a mão na cabeça de um e a mão na cabeça do outro. Da mão esquerda saiu R.R. Soares. Da direita saiu Edir Macedo. Num culto. Pastor Robert ser filho do primeiro americano branco. A receber o batismo com o Espírito Santo na rua Zusa. Ao lado do pastor Seymour com um o alto dos seus 48 anos de idade, saiu do Brasil para fazer uma ponte de safela nos Estados Unidos da América, uma das cirurgias mais simples que existem no mundo, quando o médico abriu o peito dele, não deu tempo, houve uma hemorragia, ele morreu na, na mesa, e o lado do médico dizia assim, ele tem 48 anos de idade, mas por dentro é um homem de 70, quem já leu o livro de João Hyde, o um homem que orava, Orou tanto que o coração saiu do lado esquerdo e foi parar do lado direito. Você consegue entender o um intercessor desse jeito? Nós lidamos com emoções e quem lida com emoções acaba envelhecendo. E a nossa carcaça corruptível não tem força às vezes para nada. Eu estou pregando para esses homens e mulheres que acreditam que há uma esperança. Que esta carcaça corruptível será transformada em incorruptibilidade. A qualquer momento, pastor Napoleão, o senhor vai jogar esse óculos fora? A qualquer momento, esses nossos cabelos brancos, e alguns já têm esse sem cabelo, terão que dar lugar para uma nova carcaça, uma carcaça que a terra não vai comer, uma carcaça que o bicho não vai tocar, porque eu não estou pregando para homens e mulheres que são da terra, eu estou pregando para homens e mulheres que estão na terra, eu estou pregando para homens e mulheres que a qualquer momento deixarão esse mundo... Pastor, e como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer conforme foi predito. Por todos os profetas da Bíblia Sagrada. Quer sejam os maiores, os menores. Quer sejam os livros poéticos ou históricos. Se você pegar a Bíblia Sagrada nos 27 livros do Novo Testamento. E você ler um a um, compassadamente, observando e buscando as profecias sobre o arrebatamento da igreja. Sobre a vinda vindoura, sobre a vinda de Cristo. Sobre a parousia. A volta do Salvador você vai ver que no livro sagrado do novo testamento, com exceção de três livros, todos os demais falam do arrebatamento da igreja, todos os demais citam o arrebatamento da igreja, quando eu olho para o terceiro livro de João, que é um deles, eu fico imaginando, como foi que os escritores da Bíblia Sagrada, viveram num tempo sob a ansiedade da volta do Salvador, o cristianismo, é a única religião desse mundo, que começa aqui, mas não termina aqui. Ele reflete para a eternidade. E é essa esperança que tem sido arrancada de nós. É esta esperança que tem sido tirada de nós. Tirada da minha geração. Como eu disse agora há pouco, uma geração rasa. Uma geração rasa porque o alimento é fraco. Porque não tem tempo porque não tem disposição, porque não tem mais crença. Basta ver o nível de tudo aquilo que nós ouvimos nesses últimos dias por aqui. Basta entendermos que muitas pessoas olham para este púlpito e não veem um púlpito, veem um ringue de boxe. Que coisa horrível, que coisa baixa, que coisa sem sentido, que coisa mesquinha. Ah pastor, mas isso é culpa da igreja Sim, a igreja tem sua culpa Porque o velho crente gosta de ver uma quizumba, Quer ver o povo estar tá quieto Quer ver o povo começar a gritar O pastor danar bater O pastor começa a bater e o outro diz Fala Deus E o fala Deus não é porque ele quer ouvir Deus falar É porque ele conhece alguém Que ele queria falar, mas não tem coragem E manda em direto Fala Deus Com todo respeito, nessa noite eu acho que eu estou pregando para homens e mulheres que já sofreram demais Você estar aqui nesta noite, neste momento Podendo estar aqui do lado em Balneário de Camboriú Na praia mais linda do Brasil Poder estar em um restaurante Porque você tem condições de comer ali um camarãozinho, qualquer coisa Passear, rever amigos, tirar fotos Ou ir para o parque do Beto Carreiro Podendo fazer tudo isso, não fez Veio ficar aqui comigo Então eu quero te dar os parabéns porque eu não estou pregando para ralé, eu estou pregando para nata da sociedade, eu estou pregando para homens e mulheres que os pés estão fincados na terra, mas a sua cabeça está diante do eterno, que gritam nesta noite comigo em espírito, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu quero falar para estes forasteiros, quero falar para esses homens e mulheres que já têm um lugar marcado no céu, que não desanimem da sua história um pocochinho de tempo e o que há de vir, virá eu me emociono só de citar isso, meu corpo treme eu creio que alguns dos que estão me ouvindo nesta noite não provarão a morte imagina o desespero do espírito chamado morte porque ele olha para você na expectativa de que um dia ele te lasse, te enlace, te enrede, te arraste para o Sheol, o Hades, tumba, sepultura, queira dar o nome que quiser. Mas ele sabe que está chegando o tempo em que uma trombeta vai tocar. E essa trombeta só vai tocar depois que alguém que está sentado num lindo trono, olhando para um relógio invisível espiritual que nós não compreendemos os seus batimentos, nem os seus ponteiros, só ele enxerga... Está esperando acontecer aquilo que Paulo disse tá da palavra de ordem É preciso que o Pai autorize Eu imagino que no céu Neste exato momento eu tenho três visões Em um canto está Deus filho Em um elevado suas festas estalares sendo terminadas. Os anjos terminando de dar as suas mais altas costuras. Porque ele está se vestindo para um casamento. É um noivo belo. Enquanto ele está nesse ambiente, no outro tem um arcanjo. Talvez escorado em uma escada, com um pano na mão. Dando lustra em uma trombeta dourada. E na outra sala, está Deus Pai sentado no trono. Respirando. Olhando para esta igreja. Sentindo o perfume da nossa oração. Vendo a reação das suas mãos que ficam em... Clean, vendo os seus pés que batem no chão Vendo o seu grito de glória a Deus E não vendo a hora de você estar mais perto dele Porque o homem, pelo que eu leio a Bíblia Sagrada Não foi feito para ficar na terra O Senhor disse uma vez Eu me arrependo de haver feito homem O diabo disse, está vendo? O Senhor se arrependeu de ter feito homem e Deus explicou, não, me arrependo de ter feito homem na terra Eu devia ter feito homem, era no céu Para morar direto comigo aqui De tão belo, de tão interessante De tão inteligente que você é na outra sala, Deus está olhando para este relógio, este relógio que aponta para os momentos finais, e a qualquer momento, Ele se levantará do trono e dará um grito, e dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor, qual Senhor pastor? O Senhor que subiu ao céu, em Atos capítulo 1, que foi assunto ao céu, que saiu da sepultura depois de três dias morto, que agarrou o diabo pelo colarinho e a morte pelo outro e tomou deles a chave. Que caminhou por essa terra por 40 dias, caminhou, flutuou, atravessou parede, comeu peixe, falou com eles, esteve em reuniões e marcou com eles um ponto de encontro. Aquele mesmo Senhor que, quando foi assunto ao céu, foi escoltado por dois anjos que viram eles sair da terra, olharam por cima dos ombros, viram o um povo lá embaixo e olharam para si mesmos e disseram: Vamos descer porque senão eles vão ficar assim até morrer. Descem os anjos, tocam nos homens e mulheres que ali estão e dizem: Varões galileus porque estáis olhando para cima esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu do jeito que ele foi qualquer dia desses qualquer dia desses ele vai voltar dada a palavra de ordem o mesmo Senhor descerá do céu com o um alarido e aí, só passou Napoleão para explicar este alarido. Um grito de um arcanjo. Avisando Israel: Passou o seu tempo, Israel. Perdeu a oportunidade. Agora não é para o Israel. É para o novo Israel. Que está aqui com seus ouvidos afinados na atração do Espírito Santo. Dado esse grande grito, esse alarido, então sim, alguém tocará uma trombeta. Ah, como eu queria ter uma trombeta tocando agora! Troca-se uma grande trombeta. A trombeta ao ser tocada, invadirá não os vivos, o que, que é isso? É trombeta? Agora o que eu vou falar hoje, eu acho que você nunca ouviu na vida, quando essa trombeta tocar, antes de nós subirmos, os mortos, ressuscitarão primeiro, eu estava meditando esses dias e fiquei perguntando, por que que os mortos, pastor Misael, tem que ressuscitar, já não estão em um outro ambiente, já não estão em paz, os que morreram em Cristo não estão em paz, estão ou não estão? pastor Cisino agora está ao lado do meu pai, do meu filho, estão todos lá, em paz, mas o senhor diz que uma trombeta vai tocar, e antes de levar os vivos, busca os mortos, por que, que tem que buscar os mortos? O senhor disse para mim, porque eu tenho ciúmes do meu povo. Eu falei, senhor, eu estou falando de mortos. O senhor disse, eu tenho ciúmes até da carcaça dos meus mortos. Porque quem vai pisar nesse mundo com um coração cheio de maldades é o anticristo. E o senhor disse, não fica nem uma célula do corpo dos meus filhos. Não dou ao anticristo o direito... Nem o prazer de pisar em cima da igreja Mesmo que morta Ele para aparecer Primeiro esta tem que subir Primeiro os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro e aí sim nós, os que estivermos se vivos, seremos transformados e arrebatados, seremos e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. E se a trombeta tocar agora há pouco aqui nesse ginásio, e daqui só dois crentes subirem, o primeiro sou eu, quem é o segundo e vem atrás? Então reage! <música> Pastor, isso é muito bonito A emoção da palavra por si só toca Mas a minha geração está Como a geração dos discípulos Que caminharam ao lado de Jesus Com uma indagação Com uma pergunta Pergunte qual? Só fala se todo mundo perguntar Senhor Quais são os sinais? Quais são os sinais? Que vão mostrar que o Senhor está chegando. A Bíblia é sagrada inteira. Do Velho Testamento até o Livro de Mateus. Contém, se não me falha a memória, 153 profecias diretas sobre a vinda do Salvador. Dessas 153 profecias, todas se cumpriram. Algumas superlativamente, como diz o pastor Napoleão. Com redundância. Em várias vezes, como por exemplo, fomes, pestes, guerras, terremotos, doenças. Todas as vezes que surge uma doença incurável, os seres humanos se amedrontam e dizem assim, é sinal da vinda dele. Mas daqui a pouco esta é vencida pela ciência e aparece uma nova. Quais são os sinais da sua vinda? Entre tantos, eu escolhi nessa noite pelo menos quatro para meditar com vocês rapidamente, porque eu sei do seu cansaço. O primeiro sinal foi dito pela boca do apóstolo São Paulo ao seu muito querido filho Timóteo na sua segunda carta Timóteo recebeu a seguinte palavra de Paulo conjure te pões diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino que pregues a palavra a tempo e a fora de tempo redarguas repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão um comichão nos seus ouvidos, e amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e se desviarão de ouvir a verdade, voltando-se às fábulas. Existe um sinal mais latente nos nossos dias? Existe um sinal mais vigoroso e violento do que esse, pastor Abílio? Existe algo que toque mais o coração da igreja, que hoje ao vir para o culto vem para ouvir mensagens de autoajuda. Nas grandes capitais, os crentes antes de irem para o culto entram na internet para ver qual é o cardápio do dia do restaurante espiritual da rua da casa dele. E vence a igreja que tem um marketing melhor, a melhor propaganda Vem aqui que aqui está pregando fulano de tal Na outra está pregando fulano de tal Na outra está pregando fulano de tal A igreja pode escolher E ao escolher, escolhe aquele bibelozinho particular Escolhe aquele que massageia o seu ego E deixa me te dar um recado aqui Se você quer ouvir mensagem de autoajuda Você não vem à igreja Pelo menos não à igreja pentecostal Vá a uma igreja onde tem lá um filósofo, um doutor Um psicanalista Vamos uma igreja onde as pessoas vão lá e vão te ensinar como ser um grande empregado Te ensinar coisas, por exemplo, você não deve deixar de pagar as contas Se eu precisar ir em uma igreja para saber de questões morais Eu não preciso entrar dentro dela Existe dentro do ser humano uma lei moral natural Existe dentro de nós algo dado pelo próprio Deus Que faz o ser humano saber o que é certo e o que é errado Eu não venho à igreja para ouvir isso se você quer ouvir mensagens de autoajuda, não vá à igreja. Vá em uma banca de revista e compra o último livro do Dr. Lair Ribeiro. 47 razões porque mesmo vezes eu pareço com o Leonardo DiCaprio. Igreja não é lugar de autoajuda. É lugar de ajuda do alto. É lugar que algo sobrenatural de vez em quando desencadeia. Quando um começa a dar um grito daqui, o outro dá um grito de lá. Há uma concordância, o céu se rasga Não há demônio que suporte E Deus derrama sobre nós a sua presença e a sua glória Ficar o culto inteiro Como esse irmão do seu lado está, não vale a pena Passar o culto inteiro numa reunião como essa, com esse olho seco, parecendo o olho de sapo que morreu no dia de gente. Segura aí, o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, parecendo uma estátua de museu. Isso não é para nós, isso é para essa geração que quer ouvir palavras segundo a sua própria compiciência. Nós fomos criados no tutano de Jeová, fomos criados com palavras que mexem com a nossa estrutura e com a nossa alma. de demônios doutrinas extravagantes igrejas completamente vazias de Deus, de espiritualidade de revelação de unção, da palavra rema entrar nesses cultos tem sido um peso pergunte por quê? só falam se todo mundo perguntar os crentes criaram um ritual no século 21. Coloca um pé, pastor Virginia, na porta da igreja não entram Param e fazem assim ó. Dependendo de como está ou quem está, a pessoa já entra Ou sorrindo ou entra assim ó. Pergunte por quê? Porque a pessoa sabe quem vai pregar Mas tem coisa pior Pergunte o quê? A pessoa sabe o que a pessoa vai pregar Chega no culto e sabe quem vai cantar E pior, sabe o que, é que a pessoa vai cantar Mas tem uma coisa pior do que tudo isso Quer perguntar o porquê? Vai arriscar? A pessoa entra no culto e sabe como o culto vai terminar E aí quando alguém vai reclamar, diz assim Não, o culto tem que ter Intelecto Homilia Tem que ser um culto racional eu, Me dá uma angústia quando eu vejo pastores usarem esse tipo de argumento Que é tão raso, pastor Val, tão frívolo, Para tentar Dar uma desculpa porque falta-lhes graça Que lhes falta unção Que lhes falta contato, pastor Abílio Dizem que eu e o senhor somos ah, não vou falar. Animadores de plateia. Dizem que temos um, um. Somos artistas de púlpito. Eu pergunto a esses seres humanos: que culpa temos nós? De Deus ter olhado e falado, é você. Vocês nunca me ouviram contar minha história aqui? Teve uma vez que eu vim aqui A convite do pastor Napoleão E ele falou, fica ali naquele canto Vou te mostrar para o Brasil E ele começou a pregar, pastor Abílio E ele falou assim para mim Quando eu fizer assim, você vem, te dou o microfone na mão Você ora, seja o que Deus quiser Eu até tentei, eu nem respirei aquele dia Quando ele me chamou, saiu um abençoado Correndo na minha frente Agarrou o microfone na minha mão o Pastor Napoleão, ele falou assim Seres humanos que Deus abre o céu e diz assim: Eu escolhi você. Eu estou aqui para questionar se alguém conhece a fórmula de se levantar, homens e mulheres de Deus. Você acha que existe uma fórmula matemática para Deus dizer assim: Eu vou levantar aquele por causa disso, disso, porque ele não tem isso e não tem aquilo? Não existe isso. A mente de Deus não é como a nossa. Deus enxerga coisas que ninguém enxerga. Por exemplo, Deus enxerga o futuro. Se você viu que Deus apostou em alguém, não fique murmurando, dê glória a Deus, é porque Deus viu alguma coisa no futuro dele. Aliás, eu acredito que Deus pode te levantar também. E quando chegar a sua vez, vai com o peito aberto. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Ignore esses coveiros de igreja. Ignore essas pessoas que nunca ouviram o céu aberto. Deixa Deus te de usar no tempo e na oportunidade que Ele tem sobre a sua vida. O sinal da sua vinda Senhor, Daniel capítulo 12 E tu Daniel, encerra estas palavras e sela este livro Até o fim dos tempos, muitos correrão de uma parte para a outra E a ciência se multiplicará Até 500 anos atrás, o homo sapiens, o ser humano, entendia pouco de ciência Até 500 anos atrás, os homens achavam que a terra era plana tinham medo de conhecer os cantos do mundo porque achavam que chegava no oceano e tinha um despenhadeiro, cairiam ali. Foi Copérnico quem construiu para nós a teoria de que vivemos num, num sistema heliocêntrico, que a Terra é o terceiro planeta que gira ao redor do Sol e que ela é redonda. Galileu sofreu na mão do clero romano porque tinha teorias parecidas, era um gênio. Até 500 anos atrás o homem não conhecia nada, aí veio a ciência. Entramos e conhecemos o iluminismo, não há nada mais nocivo à fé do ser humano do que o iluminismo. Se por um lado o iluminismo criou pensadores livres, por outro lado o iluminismo matou a fé da igreja. Os homens assassinaram Deus, você sabia disso? Se você não sabia e tem um filho na universidade, na faculdade, sente com ele e pergunte para ele. Ele vai dizer, papai, o meu professor de filosofia disse que Nietzsche, o alemão, falou que Deus está morto. O iluminismo matou Deus da mente dos seres humanos. É por isso que nós temos um sem número de, de meninos e meninas que não são intelectuais. São revolucionários. Essa semana fizeram um estrago ontem. Quebraram, queimaram, bateram, esmurraram. Você vai falar com eles, não são gente da plebe, não. São meninos universitários porque a mente está destruída. Foram para dentro da escola e falaram para ele, Deus não existe. Deus está morto. Quem viu um vídeo de uma mãe no Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, na alerge? ela pegou o microfone e quis dizer assim, eu quero aqui agradecer os professores, respeito a todos, mas parem de fazer lavagem cerebral na minha filha. Em 15 dias de aula no colégio Dom Pedro II, a menina chegou em casa e disse assim, mãe, Deus não existe. Pastor Abílio, o que foi que a Áquila, sua filha, falou para o senhor dia Deus que chegou em casa? Papai, o senhor é homofóbico? Qual a idade da Áquila? Nove anos. Nove anos. Perguntou para ele: Papai, o senhor é homofóbico? Assassinaram o moral, assassinaram os bons costumes, assassinaram a inteligência. Mataram Deus. Lá na universidade, porque pense no lugar onde Deus está vivo. Vou repetir, mataram Deus na universidade Porque no meu coração, no meu casebre onde eu moro Na igrejinha que eu pastoreio E aqui nos Deus Deus está vivo Deus está vivo? Deus está vivo? Se Deus está vivo, eu não estou pregando mais para homens e mulheres Eu estou pregando para carruagens de Deus não entendeu? Vou repetir, vou ensinar A Bíblia Sagrada diz que vós sois templo do Espírito Santo Vós sois veículo de Deus Deus está aqui dentro Eu ando, Deus anda Eu paro, Deus para Eu grito, Deus grita Deus está aqui, Deus está dentro de você Deus não está morto ser o sinal da vida do Senhor Marcos capítulo 13 mas olhai por vós mesmos porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas sereis açoitados sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim para lhe servir de testemunho mas importa que o evangelho seja primeiro pregado entre todas as nações quando pois vos conduzirem e vos entregarem não estejais solícitos de antemão Pelo que há vez de dizer Nem premediteis Mas o que for dado naquela hora Isso falai Porque não sois vós os que falais Mas o Espírito Santo O irmão entregará a morte o irmão O pai ao filho Levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Não existe um sentimento que cause mais repúdio. Do que o sentimento de você ser odiado por alguém que nem lhe conhece. Eu sei isso. Em potencial. Estava vindo para cá, pastor Reuel, quinta-feira, o senhor assistiu o vídeo. Dentro do avião, eu estava dormindo, eu acordei com um cidadão gritando. E ele dizia assim, pastor Feliciano, as bichas estão no céu. Palavra dele, não é minha. Tá o vídeo para todo mundo ver. 300 pessoas dentro do avião. E mais uma vez... Eu fiquei envergonhado, pergunte por quê Devia ter uns 100 crentes dentro do avião Três ímpios aplaudiram e disseram É isso aí 100 crentes murcharam no meio do banco Aí quando eu desci vieram Pastor, estamos orando pelo senhor, viu? Pastor, ser crente não é fácil Eu olhei e falei, que vontade de pegar o pescoço e torcer Oração como escudo para a sua covardia Usam a covardia com o nome de oração Não, estou orando pelo Senhor Não é isso que eu quero apenas Eu quero alguém para dizer assim Ei, eu não me envergonho do evangelho de Cristo Eu não vivo numa ditadura Eu vivo em uma democracia Em uma democracia Você pode não concordar com o que eu falo Mas você tem que respeitar o que eu falo não pastor, mas o ser humano no avião Ele usou a constituição e disse Eu tenho liberdade de expressão E onde fica o assédio moral Que é crime Vivemos um país de leis loucas Absurdas, ninguém compreende mais nada E agora Eu tenho que aqui ratificar o que o pastor Napoleão disse A culpa Do Brasil estar em uma pirambeira Num caminhão carregado Sem motorista Desgovernado É da igreja Quer perguntar o porquê? Nós não somos o maior país cristão abaixo da linha do Equador? Não temos 40 milhões de evangélicos? Desses 22 milhões falam em línguas estranhas A maior nação evangélica do mundo, Pentecostal, é a nossa Maior que os Estados Unidos da América E aí o país mais avivado do mundo é o maior país corrupto da história Vou repetir, não é o maior país corrupto do mundo É da história Nunca antes houve uma corrupção tão desenfreada Ao ponto de três estados do país estarem em falência Cadê os irmãos do Rio de Janeiro? Cadê os cariocas? Você sabia que o Rio de Janeiro tem 43% de evangélicos? Proporcionalmente só perde em número de evangélicos Para a população, para o estado de Rondônia Sabia disso, carioca? E olha o país ou o estado que mais crentes tem, do sudeste para baixo, que é o Rio de Janeiro. Que tem gente que ora, que sobe um monte, que jejua, que fala em língua estranha, que profetiza, que faz tudo. O país quebrou por causa da corrupção. O estado quebrou por causa da corrupção. E esse estado tem senadores que se dizem ser da Assembleia de Deus. Que já foram governadores que agora são deputados comigo, e quando tem assuntos como esses, chega no meu ouvido e diz assim, pastor Marco, não adianta lutar, Jesus está voltando, um estado que já teve um governador crente, crente, que quase foi presidente da república, está quebrado por causa da corrupção, a igreja fracassou, a igreja falhou o irmão é cheio do Espírito Santo mas faz um trambiquinho por fora mora lá na comunidade e coloca um gato nete em casa a irmã é crente, não pastor, somos crentes o casamento da minha filha foi tão lindo na igreja, a senhora filmou a festa ah que treva mandaram por vídeo para mim um dia desse o casamento da filha de um pastor amigo meu no vídeo da festa tinha um funk evangélico mas a noiva requebrou até chegar embaixo eu liguei e disse assim, é uma vez na vida estamos ficando light demais tem alguma coisa esquisita acontecendo eu estou pregando para duas igrejas aqui a que milita e a que vai triunfar Todos são militantes, mas triunfantes, só os que lavaram as suas vestes, no sangue do Cordeiro. Pastor, eu não quero confusão, então larga a mão de ser crente. Pastor, eu não quero caçar confusão com o diabo, eu quero levar uma vida light. Então seja esse crente frívolo que você é. Seja esse crente, Maria vai com as outras. Seja esse crente domingueiro que você é. Seja esse crente com o nariz empinado Girafa Que quando diz pastor, o senhor pega e leva Eu paro de dar o dízimo eu vou para a igreja do lado Vai infeliz E se aquela igreja não for do seu jeito Caminha mais 100 metros que tem outra E se a outra não der jeito, abre uma para você Porque no Brasil é mais fácil abrir igreja do que abrir boteco Mas não vai subir Para o céu conosco Pastor Marco nós estamos no século 21. O senhor veio falar de doutrina aqui dos Gideões ah, ah. e falar de coisa mais séria que doutrina, vergonha na cara. Não vou falar de novo. Vergonha na cara. Jesus não vem buscar essa igreja frívola, essa igreja vazia, essa igreja que tem vergonha do seu nome, essa igreja que pela cultura da filosofia do mundo moderno, disse assim, não, é, é, é tudo muito relativo, pastor. O relativismo é uma doutrina de satanás. Só pode ser. Porque as pessoas relativizam tudo. Não é bem assim. Se comparar com isso, é outra história. Não é nada disso. Vou usar aqui uma linguagem que eu não aconselho ninguém a usar. Com Cristo é papo reto. Tem que ser uma palavra só. Ou é ou não é. Ou você é frio ou você é quente. Se for para ser morno, vai ser vomitado da boca para fora. Tenho tristeza por você que sentou perto dessa pedra de gelo humana que aí está. A pessoa só não saiu porque não tem como sair, ficou com vergonha do que eu falei. Se ficar mais cinco minutos perto, você pega um resfriado. Todavia, eu também sinto muito por você ter sentado perto desse canela de fogo Porque se o gelo pega, o fogo pega mais rápido Aí eu isso. Pastor Marco, qual é o último sinal? O senhor já deu três, o último? Olha para o seu irmão, me solte, me solte Porque eu vou, eu vou reviver os momentos quando eu era pentecostal de verdade qual é o último sinal da sua vinda? Para mim, eu já escolhi só quatro, entre os 153 sinais Está escrito em Atos capítulo 2 Versículo 17 E nos últimos dias acontecerá, diz Deus Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizará não sei se você acredita nisso mas a igreja do arrebatamento não é uma igreja parada paralisada, mumificada, estatizada, presa engessada Cheio de intelectuais É uma igreja viva O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne E pelo menos nesse quesito eu me alegro Pergunte por quê? Porque eu tenho visto o Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne Com todo o respeito Eu vi até o pastor Napoleão falar aqui Que nós da Assembleia de Deus É lindo, eu sou assembleiano Mas os gideões não é só da Assembleia Aqui tem gente tudo quanto é a igreja O assembleiano tem que ter isso dentro do peito mas eu tenho sido feliz porque eu tenho visto Jesus batizar com o Espírito Santo presbiterianos, metodistas, não se assuste, luteranos, a quadrangular é cheia de Deus. Eu tenho visto Jesus batizar, ai, agora vai ficar estreito. Católicos romanos, você viu que diminuiu o Glória a Deus? Eu estava pregando em uma cidade grande, pela rodovia em Anguera. Não vou dizer o nome, senão acabou o convite. Uma igreja grande. Me deram a pregação na mão. Comecei a pregar aquela igreja redonda, linda, cheia de crentes, assembleando. Eu falei, estou em casa. Preguei 25 minutos. E quando eu parava de pregar, só escutava dois barulhos. Um era o meu pulmão. E o segundo eram os mosquitos voando. Eu engoli dois. Você ri porque não foi você. Quando eu já estava entregando os pontos, entrou aqueles crentes retardatários no culto. Entrou um grupo de uns cinco, seis. Entraram lá pelo fundo, encontraram um banco e sentaram. Quando eu dei e soltei um, um, um jargão, os cinco gritaram, eita glória! A igreja inteira fez assim, ó. Pense nos crentes, valentes. Se em outros lugares, os outros abaixavam a cabeça e ficavam quietos Passou, eu, eu, Daqui a pouco eu falei, deixa eu ver se eles estão vivos ainda Soltei outro jargão e eles, ó oh, glória E esse negócio de glória a Deus, pega Faz um teste, começa a dar a glória a Deus de brincadeira Para você ver o que que vira Pega, porque não é da terra Marquinhos, é do céu Só tem um Deus do céu e ele não tem tempo para brincar Mandou a glória para cima, ele manda a glória para baixo Manda a glória para baixo, ele manda Daqui a pouco esses cinco começaram a dar grito Ficaram em pé Entraram naquele mistério Teve um que parecia que tinha recebido o espírito do Bruce Lee Que ele deu um pulo e fez assim Eita! Aí os outros ficaram com vergonha e começaram Glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória Outra glória Incendiou a igreja E eu como não sou bobo Botei o povo em pé, e cantei um hino, entreguei o microfone Aposentar com a chuteira lá em cima, né? Quando terminou o culto, pastor, eu estou descendo do púlpito, vem os cinco Vem um monte de gente tirar foto Aqueles cinco chegaram perto de mim e falaram, pastor, só pode tirar uma foto com a gente? Eu falei, gente, deixa eles chegarem, por favor Depois eu atendo vocês, vem Eu conheci eles de longe Pastor, só tira uma foto com a gente? Eu falei, com vocês eu faço qualquer coisa Só pode assinar o um livro, um assino Eu acho que eu vou até dar um livro para vocês e eu falei, vocês são de onde? Nós moramos numa cidade aqui perto. Eu falei, vocês têm agenda amanhã? Por quê, pastor? É que eu vou pregar numa cidade aqui perto? É do mesmo campo? Queria ver se vocês podem ir lá no culto, contuar comigo também. Olhe para o seu irmão e diga assim, não se escandalize. O líder deles falou assim, pastor Reuel, pastor Marco, vai depender do nosso padre. Calma aí, eu não ouvi direito Vai depender de quem? Do nosso padre O parco da capela Santa Maria Os crentes que estavam perto Teve uns que quase fizeram o sinal da cruz Eu chamei eles não vem, Me explica direito como é que é Vocês são católicos? Sim pastor, somos católicos, apostólicos, romanos E somos do movimento carismático E antes que o senhor fale É dos carismáticos de verdade Eu falei, fale o que? Pastor, a gente já ouviu suas fitas Senhor, acha que a gente não sabe que tem uns nossos carismáticos que não aprende, que não recebe batismo do Espírito Santo, eles aprendem a ouvir o fim da cassete? Nós não, pastor. Nós botamos seus DVD e a gente entra na glória. Eu falei tem mais igual vocês, Ele falou nós somos de 200 na cidade. Aí eu falei então vem para cá, vem para nós, vem para assembleia. Foi não, pastor, aqui os senhores têm fogo demais. Minha cara queimou Pastor, aqui vocês têm glória demais Nós estamos levando esse fogo é para o outro lado Porque lá é que precisa Eu saí dali naquela noite Falei, Deus, o que é que eu estou vendo? O senhor disse, você está vendo a Bíblia se comprei? Um deles saiu, não se conteve Charles, voltei e falou, pastor, deixa eu explicar Para o senhor, para o senhor não, não dormir direito O senhor não vai dormir direito à noite Nós já mandamos uma carta para o arcebispo Da nossa região, para ele fazer o batismo Da gente por imersão Maria é para nós a mãe querida de Jesus, mas nós não a idolatramos, Pastor, nós queremos esse fogo para sempre. Sentados com esses corpos pesados Nas cadeiras da igreja De braços cruzados Mascando essa desgraça desse chiclete A falta do temor é tão grande Que os caisais hoje sentam juntos Não, pastor, marido e mulher tem que sentar junto Até aí tudo bem Mas passar o culto inteiro fazendo carinho na namorada, não Passar o culto inteiro dando beijinho no rosto Do querido marido, não Não vou nem olhar porque senão eu entrego Tem umas meninas ali atrás lixando a unha Alguém avise que aqui não é um salão de beleza Aí depois pergunto por que é que Deus não fala Deus respeita o ambiente Isso aqui é a casa dele Se é a casa dele, deixa ele te conduzir pelos cômodos Se é a casa dele, por favor se entregue ele Não reclame por favor, deixe ele te tocar, deixe ele te conduzir. Se você nunca falou em línguas estranhas, ficar me olhando não vai adiantar nada. O Espírito Santo só desce se você abrir a sua boca e começar a dar gritos começar a dar glórias. É assim que eu aprendi com os nossos velhos pais vou contar uma coisa que eu não me contei eu estava, pre... eu estava na cidade de Franca, interior de São Paulo tem gente de Franca aqui? eu vi caravanas de Franca serem homenageadas aí eu estava na cidade de Franca, eu era garoto não tão garoto anunciaram que ia pregar lá um rapaz moreno da Bahia fui lá para ver o baiano pregar e o baiano pregou, ele sentou no jumento e não desceu dele mais eu nunca vi uma coisa tão bonita na vida. E aí ele chamou as pessoas para frente que não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Alguém tem um molho de chave aqui? Chave, chave, eu preciso de chaves. Chaves, alguém tem chaves? Chave, joga, joga, joga aqui. Esse baiano falou, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. E eu fiquei assim, como que ele vai fazer? Vem para frente. Ele pegou uma chave. Você quer receber? Um gritou, eu quero. Foi Então segura. O jeito que ele catou a chave, ele caiu para trás falando em língua estranha Era o senhor, pastor Abílio. Eu vi isso Eu fui em Ribeirão Preto, pastor Napoleão E vi o senhor fazer a mesma coisa O meu líder de mocidade foi batizado com o Espírito Santo Um molho de chave Não é que o molho de chave estava ungido Não Era nada disso Era a palavra do profeta Nós acreditávamos Nós acreditávamos nós acreditávamos Agora eu estou aqui pregando E você está aí me olhando com essa cara Parecendo que foi comer um giló sem sal Antes de vir para cá Está fazendo os apontamentos na internet Para depois de maneira apologética Exegética ou infernética Fazer o contraponto do que eu estou falando Vá para o céu Eu não estou pregando para gelados Eu estou pregando para geração Cheia do Espírito Santo Como é que do Espírito Santo foi Ele que disse: quando vocês se ajudam, vocês saem da terra. Uns têm salmos, outros têm testemunhos, outros têm cânticos. E quando vocês começam com tudo isso, a terra fica aqui embaixo e vocês entram nas regiões celestiais. Se isso é verdade, eu não estou mais em Camboriú. Se isso é verdade. Não se assuste, você não está mais em Camboriú. Você está nas regiões celestiais. E o que eu vou falar agora é para mexer com a sua alma. Se eu conheço o Deus da Bíblia, ele não enxerga e não aceita e recebe culto congregacional como nós queremos. A mente de Deus é tão magnífica que para Deus, neste exato momento, ele está em um ambiente, e nesse ambiente, só tem duas poltronas. Uma é a dele E a outra é a sua Se o que Paulo falou é verdade, Reuel Neste momento, Deus está num lugar sentado no trono E você que está em pé, sem assento Está de pé na frente dele E Deus não vê mais ninguém Ele não está vendo da esquerda, da direita, da frente, de trás, não A mente de Deus A sabiência divina O Deus que tem como seu atributo A onipresença e onipotência A onipotência ele consegue assistir o culto particular Ô oh pastor, se é verdade Por que, que eu estou aqui quase dormindo? Deus não está recebendo o meu culto? Que culto? Que culto? Com esse braço cruzado Mascando esse chiclete Não para de mandar mensagem pelo WhatsApp Não para de falar no Facebook Que culto você está prestando só se for para pau? Pau! Que se for para o meu Deus, ele está recebendo. Deus está recebendo. Tem culto que ele está recebendo. Olha, olha, olha ali. Olha, olha ele. Olha ele recebendo aí. Que sinais haverão na sua vida? Toda a carne será cheia do Espírito Santo. E se isso é verdade? Onde houver um crente cheio do Espírito Santo, reage, reage, reage. Ele não vem buscar uma igreja morta Ele vem buscar uma igreja Para a qual ele fez uma promessa Pergunte qual promessa Pergunte qual promessa Como guardastes a palavra da minha paciência Eu te guardarei da hora da tentação Que há de vir sobre o mundo Existem vários pensamentos De igrejas e de doutrinas Existem crentes de todos os credos Alguns acreditam que a igreja enfrentará a grande tribulação Eu respeito esses crentes E queria ter a estrutura deles Que bom que eu sou assembleiano Porque o assembleiano crê no que eu li aqui Como você guardou a palavra da minha paciência Eu te guardo da grande tribulação pastor Marcos, o senhor está falando em grego, o que é a grande tribulação, eita que agora a coisa fica boa, essa igreja não é normal, o que os homens fazem nessa terra, não vão desaparecer, os atos, a iniquidade, o pecado, os homens terão que pagar por isso, o cálice da ira de Deus será derramado sobre a terra, o Senhor vai guardar aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Dia 10 eu estava assistindo um programa no Discovery Channel e entrou um grupo de judeus que já estão juntando dinheiro para que o Estado de Israel reconstrua o templo. Profecia. Há duas semanas atrás um grupo de 20 judeus foram presos porque subiram no alto da montanha para sacrificar um bezerro. Pode para muitos não significar nada Mas quem conhece a profecia bíblica Sabe que eles vão tentar de novo Porque para eles o cordeiro ainda precisa morrer Para nós o cordeiro já morreu E já ressuscitou Morreu e ressuscitou Jesus está voltando e eu estou ouvindo os passos dele nas nuvens Ele está olhando para cá, para mim, para você Se prepara igreja se você tiver coragem, olhe pelos montes, olhe o seu esposo, o seu noivo vindo saltando como camo. Olha ele, olha Jesus Cristo voltando. Ei, vizinhos, amigos da internet, quem não gosta dos crentes pentecostais e nem do pastor Reuel. Fique tranquilo. Já já a gente vai sumir daqui. Já já nós vamos sumir daqui. Já, já, nós receberemos asas e subiremos ao encontro do Senhor Jesus das nuvens. E quando subirmos aos céus, Quando a igreja for arrebatada, E quando os homens e mulheres desse mundo ficarem perplexos e perdidos, Aqueles que estiverem do seu lado, vão sentir que você desapareceu. E agora eu quero falar com os meus amigos e irmãos, ou que estão levando uma vida lá, vão ter, ou que se perderam na fé. Esta mensagem é para você que já não acredita mais que Jesus vai voltar. Se você estiver perto de um crente, não se assuste. Eu creio que o ímpio não vai sentir nada, mas o desviado... É uma teoria minha pastor Abílio. o desviado se estiver perto de um crente Charles ele vai tomar no mínimo um choque seus olhos serão abertos por milésimos de segundo ele vai ver o crente ser transformado e não vai dar tempo de se arrepender uma pessoa que está no avião e o avião cai são 10, 15 segundos a tempo de pedir perdão uma pessoa que está vendo o barco, o navio na frogar Dá tempo de pedir perdão Uma pessoa que se acidentou na estrada Está todo destruído, mas ainda tem consciência Dá tempo de pedir perdão Mas você amigo que se afastou de Cristo E pisou sobre o seu sangue Não vai dar tempo de pedir perdão Porque quando nós desaparecermos da terra Não sairemos sozinhos O Espírito Santo nos conduzirá como assim pastor? Esse que está te tocando agora. Permita-me falar dele. Robson, mude a música para mim. Permita-me, permita-me. Deixa-me falar dele. O amigo Espírito Santo. Rejeitado. Que sofre no nosso meio preconceitos. Indiferença. Sempre que lembramos o Espírito Santo, lembramos, ou porque alguém deu um grito, fogo, azeite, água, óleo Mas ele é muito mais que tudo isso Ele é Deus Ah, você não entendeu? Ele é Deus Não entendeu ainda? Eu estou dizendo que o Espírito Santo é Deus E ele está aqui Fazendo uma vistoria no meio desses homens e mulheres, aqui em cima do púlpito também está olhando para você esperando uma reação sua Porque ele é um gentleman Ele é um cavaleiro educado Se eu fosse ele, eu te agarrava Te dava uns tapas Mas como ele é um cavaleiro Ele está do seu lado esperando que você perceba que ele está aí Ele está do seu lado esperando que você diga Me peça alguma coisa Esperando que você diga a Ele, eu posso te pedir alguma coisa? Esperando que você toque nele, ou que deixe Ele te tocar. O Espírito Santo está aqui nesta noite, sim. E Ele pode te dar dons, pode te dar ministério. Pode te dar tudo, mas Ele só pode te dar se você perceber que Ele está aqui. É Ele quem arrebatará a igreja. Quem já leu a história de Abraão no Velho Testamento? Vai ver que Abraão pegou o seu filho Isaac. E disse, vou mandar buscar uma noiva para você pegou o seu servo mais querido, Eliezer, e disse, Eliezer, pegue aqui alguns camelos, e vai em busca de uma noiva para o meu filho, Eliezer fez um teste com Deus, dizendo, eu quero encontrar uma moça submissa, uma moça que seja fiel, que seja honesta, que seja subserviente, e ele encontrou no meio do caminho, a tal da Rebeca, quando Rebeca desceu até a fonte para pegar água, e dar água aos camelos de Eliezer. Ela tocou o coração do velho Eliezer Porque Eliezer tinha no mínimo 10 camelos Cada camelo bebe 180 litros de água Se eu não estou enganado A mulher descer a fonte Para matar a sede de 10 camelos São dois mil litros de água Em um pote pequeno Não sei quantas viagens ela fez Vanilda, Mas ela fez todas Abasteceu os camelos Eliezer olhou para o céu e disse Achei a mulher do meu senhor E ao chegar na sua casa Foi lhe feita uma pergunta Pergunta de qual? Irás tu com este varão? E ela disse, eu irei Colocaram ela em cima de um camelo Mas não antes de dar a ela joias de prata Joias de ouro e vestidos novos Quem já leu essa história Está acompanhando meu raciocínio Sabe do que Deus está mostrando Abraão representa Deus pai Ele exerda é Deus filho Ou melhor, Isaac Deus filho Ele exerda é Deus Espírito Santo Rebeca a igreja os pastores são os camelos que carregam a noiva sobre os ombros. O vaso de ouro, dos dons do Espírito, os vasos de prata. Os frutos do Espírito e as roupas, vestiduras lavadas no sangue do cordeiro para esta noiva. O Espírito Santo vai nos arrebatar daqui, e nos levará ao céu. Ao entrarmos nas pairagens celestes, não antes dos mortos que já ressuscitaram quando entrarmos nas pairagens celestes, num lugar onde os olhos humanos não vão nos encontrar e muito menos os demônios, uma mesa gigantesca está sendo confeccionada em um canto, quando um grande trono branco está em um outro canto, e neste grande trono branco, todos nós que formos arrebatados, compareceremos diante dele, calma, respire fundo, não é para a sua condenação, é só para o seu galardão, uns vão ganhar dons, outros vão ganhar coroas, uns vão resplandecer como ouro, como a prata, como a luz branca, uns terão palmas nas mãos, não me interessa, o que importa é estar lá, nossos pecados não serão contados, mas muitos que acham que tem uma folha de pagamento imensa, vão ver que não tem nada, porque a verdadeira riqueza não está naquilo que fazemos, mas naquilo que somos diante do Senhor Deus me lembrei que há muitos anos atrás ouvi um velho pregador dizendo que um grande pregador foi arrebatado chegou em um ambiente no céu e tinha um anjo com uma grande prateleira na frente dele e o anjo disse, aqui está a prateleira das coroas, qual coroa você pensa que é a sua? Ele estufou o peito e disse, a minha deve ser aquela grande porque eu faço cruzadas pelo mundo e prego para milhares de pessoas e o anjo disse, não, não é outra então ele falou, então deve ser aquela que está embaixo dela, é um pouco menor, mas pelo que eu faço ele disse, não, não, a sua coroa é aquela pequenininha ali, ele disse, bom. Já que é uma coroa está bom demais Mas de quem é aquela coroa grande? O anjo disse, aquela coroa É daquela serva lá da igreja onde você prega sempre É aquela irmãzinha do ciclo de oração Que ninguém dá nada por ela Que só tem dois dentes na boca O zagueiro e o atacante Que usa aquele coquezinho na cabeça Que quando dobra o joelho na terra Deus fica de pé no trono E o pregador diz, mas eu é que prego Eu é que ganho, eu diz, você só prega E ganha porque ela ora por você você só é o que é, porque ela intercede por você, haverá muitas surpresas naquele dia, eu sinto que o arrebatamento está pronto, quando a igreja subir para o céu, respire fundo, quando o mundo ficar em alvoroço, aviões tombando pelos céus, carros desgovernados nas estradas, as igrejas entupirão da noite para o dia de inúmeros desviados Que vão voltar em busca do pai, da mãe, do tio, do vizinho, do filho, da filha, do esposo, da esposa E não encontrarão mais ninguém O desespero e a fúria vai tomar conta deles, a ira e a raiva Os programas de televisão interromperão as suas programações para dizer Houve um cataclisma no planeta Terra Desapareceu um povo e o interessante é que todos eles tinham a mesma característica. Eram homens e mulheres que carregavam a Bíblia Sagrada e davam gritos de glória a Deus. Quem acredita que isto vai acontecer? Quem acredita que está perto? Então faz uma oração comigo em uma palavra diga Maranata. Mais forte. Mais forte. Completa e diga, ora vem. Ora vem Senhor Jesus. Aqui no ombro do sermão, diga-se, segure. Estaremos no céu, e quem é que aparece na terra? Um homem sábio, um homem inteligente, um homem com uma oratória infalível, poliglota, cheio de capacidades políticas. O que ninguém consegue explicar, ela explicará. Essas pessoas que desapareceram desse mundo, fiquem tranquilos, estão em um lugar bom, mas não tem nada a ver com igreja ou com Cristo. Eram pessoas não evoluídas. Eram pessoas que tinham a sua mente muito pequena e tacanha, e atrapalhavam o crescimento da humanidade. Pastor, onde o senhor leu isso? Eu li isso há quatro meses atrás numa revista de ciências. Ufologia. Um dos maiores ufólogos dos Estados Unidos da América disse, uma grande nave se aproxima da terra. Nós não podemos vê-la porque ela está revestida de um manto de invisibilidade. Ela vem para arrancar daqui aqueles que são filhos de ETs, mas que não evoluíram. Ela vai sugá-los da terra e vai transportá-los para um outro planeta onde ficarão evoluídos. E só ficarão na terra os evoluídos. Está explicado. Acabou o problema. Esse homem aparece com uma proposta de paz. Uma proposta do quê? Não ouvi. Grita. Só que a paz dele não é verdadeira Você vai ler isso no capítulo 5 e 6 do Apocalipse Quando tudo isso acontecer Um livro que está na mão de Deus Terá os seus selos rompidos E quando o primeiro selo deste livro for rompido ouvir se á o um grito De um cavaleiro que estará sentado No dorso de um cavalo branco E nesse cavalo branco Trazendo na sua mão Um arco vazio Porque a flecha já foi atirada E ele vem vencendo para vencer ele não é, não, não dê é glória a Deus Ele não é quem você pensa que é O que você pensa que é está no capítulo 16 Também vem num cavalo branco Mas não vem para vencer Ele vem como vencedor O cavaleiro do capítulo 5 e 6 do Apocalipse Não é o cavaleiro do capítulo 16 Isso eu aprendi com o pastor Napoleão Falcão É outro homem, é um outro ser É um outro cavaleiro Esse do capítulo 5 e 6 do Apocalipse Que vem descendo na abertura do primeiro selo É o anticristo ele vem e colocará nesse mundo a sua falsa paz Por três anos e meio Ele vai conseguir fazer com que todas as nações do mundo entendam que Ele é quase que um Deus Todavia, quando as pessoas começarem a abrir os seus olhos ouvir se á um grito de um outro cavaleiro Esse vem sentado em um cavalo vermelho Ele traz na sua mão uma espada E a espada dele, diz a Bíblia, é para colocar homem contra homem E começar-se a uma mortalidade na terra, mas não apenas morte física, mas morte espiritual por completo, as pessoas que estavam convencidas de que aquele era o Cristo começaram a ter os seus olhos abertos quando todos os homens dessa terra começaram a ficar preocupados, ouvir-se ao, ao grito de um outro cavaleiro esse vem sentado em um cavalo amarelo ou melhor, em um cavalo preto e esse do cavalo preto carrega em suas mãos uma balança e na sua balança ele vem gritando a comida ficará escassa e cara porque, devido à falsa paz que vai gerar uma guerra, a guerra vai gerar a fome. Os homens começaram a morrer de fome, as ações começaram a brigar umas com as outras, e eu tenho pena do meu Brasil. Pergunte por quê? Não há no mundo uma nação que produza tanto alimento quanto a nossa, ficará na linha de tiro. O Brasil que faz com que todo o seu povo trabalhe, e a colheita anual chega a sustentar três nações com o mesmo número de pessoas que temos hoje aqui de 200 milhões Ficará a mercê das nações que estarão servindo ao anticristo Quando as pessoas começarem a morrer de fome Os corpos e os cadáveres arrancados e jogados pelos cantos desse mundo As pessoas entendendo que ele não era o Cristo, mas é um anticristo Ouvir-se o grito de um outro cavaleiro E esse sim está sentado em um cavalo amarelo e este cavalo amarelo, a parava amarelo no original do grego é cloros. E cloros é verde amarelado, amarelento. Como a cor de um zumbi. Como a cor do escarro do seu nariz. Uma coisa lenta e nojenta. A terra começará a sofrer, porque esse que falou em nome de Deus não é Deus. O verdadeiro Deus está aqui entre nós esta noite. O mundo começará a sofrer. Como nunca antes sofrer, e você que está desviado, me ouça. Não terá para onde correr, não terá quem recorrer, não terá quem buscar. Você terá que sofrer, entregar a sua vida e morrer. Eu ouvi o seu grito desviado. Vou repetir: Eu ouvi o seu grito quando o quinto selo foi aberto, você não está mais entre os homens, você está na eternidade aos gritos, dizendo Deus, eu dei o meu sangue, eu perdi a minha cabeça, quanto tempo mais, e o Senhor vai te dar uma palavra assim, descanse mais um pouco com as suas vestes brancas, porque o número dos salvos ainda não completou, tem gente para morrer ainda, quando tudo isso acontecer Quando os homens todos pensarem, entenderem Que aquele não era o Cristo O sexto selo será aberto Pastor Napoleão, me corrija se eu estiver errado A Bíblia diz que nesse sexto selo O sol e a lua vão se escurecer Vai haver terremotos Vai haver destruição Vai haver um cataclisma. Buracos serão abertos pelo planeta Terra Haverá uma destruição como nunca antes houve eu percebo que explodirá uma bomba atômica nesse país. A terceira guerra mundial que esperamos agora, não vai vir para nós. Esse povo não estará aqui. Pelo menos uma irmã deu glória a Deus. Eu vou repetir. O ataque atômico que o mundo espera da Coreia do Norte, não vai acontecer agora. Estaremos livres da grande tribulação. Estaremos com o Senhor Jesus nos ares. E quando tudo isso acontecer aí sim, o anticristo depois das suas guerras, terá ao seu dispor, um povo, porque ele será como um ditador, e aí ele vai partir contra Israel, e quando for contra Israel, a coisa fica mais difícil, porque em Israel haverá 144 mil homens judeus, de uma linhagem sagrada, que não vão se curvar diante dele, e vão começar a clamar, e a gritar, e a orar, no meio desses homens Desse clamor, dessa vontade de voltar a servir o Messias que eles mataram dois mil anos antes Surgirão duas testemunhas Que pregarão e farão sinais na terra Para que aqueles que aqui estejam, estejam enxergando Que haverá uma segunda chance E quando essas duas testemunhas aparecerem Depois de um tempo serão mortos, estraçalhados e colocados em praça pública E depois disso, três dias depois diz a Bíblia que os seus corpos ressuscitarão e andarão pela terra Haverá uma nova chance, uma nova esperança e respire fundo o clamor dos judeus subirá Israel vai expulsar esse homem de dentro do seu seio Não vai aceitar que ele coloque lá no seu templo a sua imagem Esse homem organizará os exércitos que sobraram na terra ao seu dispor E apontarão mísseis contra Israel Cercarão Israel para destruí-lo Quando eles ameaçarem destruir Israel Israel começa a clamar E o clamor de Israel sai da terra e entra nos céus não no céu onde Deus está. no céu onde nós estaremos. Aonde pastor? depois do tribunal de Cristo? Estaremos em uma mesa grande. Em um grande banquete. Estaremos sentados em uma grande mesa. Jantando com o mestre. Almoçando com o mestre. Tomando café da manhã com o mestre. Participando das bodas que vão durar sete anos. Sete anos ao lado do Salvador. Quando Israel gritar. O Salvador também gritará. Terminam as bodas. Desaparece a mesa. E todos nós estamos em pé O Senhor salta no seu cavalo branco Agora é Ele Ele rasga o véu que separa esta dimensão da dimensão dEle Ele diz venham comigo se cumpra a profecia de Judas Eis que é vida o Senhor com milhares dos seus santos Segundo profetizou Enoque escrito no livro de Judas Eu estarei lá e você também O Senhor vem com o seu cavalo branco E quando cruzarmos os céus do mundo Todas as televisões estarão filmando Israel Para este grande cataclismo, esta grande guerra De repente os cinegrafistas Como esse moço que está me filmando Alguém vai bater no ombro dele e vai dizer O contramestre dizendo, filme lá em cima, filme lá em cima Ele vai tirar a filmagem de Israel E vai colocar nos céus E quando começar a filmar nos céus Os jornalistas que estarão ao vivo começarão a dizer Estamos sendo invadidos A terra está sendo invadida por ETs Estamos sendo invadidos, parece o dia do Independence Day E alguém de repente vai dizer, não, não é ET Tem um homem sentado em um cabelo um cavalo branco, as câmeras vão sugar a imagem, vão trazer a roupa dele para perto e vão ler escrito na coxa dele o que está escrito, alguém vai dizer, é o super-homem, é o Batman, é o Homem-Aranha, alguém vai dizer não, é o exterminador do futuro também não, é o Thor, não, quem é? Está escrito na coxa dele, rei dos reis e senhor dos senhores, Comigo Pegue na mão do seu irmão Eu vou Eu irei Quem vai comigo? Então diga ao seu irmão, não desista Não pare Não deixe de sonhar Não deixe de clamar Não deixe de buscar Porque a nossa esperança É tudo que temos Solte a mão do seu irmão Pegue pelo braço Marquinhos Dê o microfone para ele aqui, por favor. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. por você levante os teus olhos e veja o sobrenatural não quero ficar aqui Eu tenho promessa Se você tem promessa não desista dela nunca Se você tem promessa enxergue e contemple o Cristo que te fez Acreditar que mais cedo ou mais tarde deixaremos esse mundo Fiz questão de pregar este tipo de mensagem nesta noite só para te fazer lembrar que tudo pode se modernizar, menos a nossa fé, eu cresci, cortando cana, engraxando sapato, colhendo algodão, café, e laranja, e lá na igrejinha do meio do mato, onde eu fui criado, a primeira pregação que eu ouvi foi essa Jesus vai voltar Para me arrebatar para o céu Não troque a sua esperança por nada Não se iluda com qualquer outro tipo de promessa Que não seja esta Vivemos esse mundo para duas coisas Aceitar Jesus como salvador E aguardar o dia do arrebatamento da igreja eu não sei se teremos mais tempo, porque o mundo se prepara para receber o Anticristo. Para que o Anticristo reine, todas as ditaduras do mundo têm que terminar e estão acabando uma a uma. Nossos irmãos na Venezuela estão morrendo essa semana. Um amigo que é crente mandou um e-mail para mim e disse: Pastor, minha filha morreu com um tiro na cabeça. Porque o ditador Maduro Disse que a Venezuela Não pode ser livre Os céus do Japão Essa semana foram tomados por caças Porque a Coreia do Norte Estão com seus mísseis apontados pelo mundo E o mundo está morrendo de medo Eu não tenho medo é necessário que essas ditaduras caiam para que apareça o homem da iniquidade Mas quando o anticristo aparecer, eu não quero estar mais aqui Alguém quer ficar aqui? Eu vou perguntar, não, Alguém quer ficar aqui? Então como é que você acha que você vai para o céu desse jeito? É necessário o clamor da igreja romper os céus nesta hora Para que o céu comece a tropejar sobre nós a esperança divina Solte o braço do seu irmão e levante a mão direita para o céu Diga comigo em nome de Jesus Todos os demônios Que lutaram contra a minha salvação Contra a minha esperança Contra a minha fé Eu ordeno Não estou pedindo Estou ordenando Venha para a palma da minha mão agora Fecha sua mão com força Vou contar até três, você vai jogar no chão e vai pisar em cima E aí você vai encontrar pelo menos três crentes e vai dizer para ele Não perca a sua esperança Aí Marquinhos, você canta Um Você nunca mais será o mesmo Um e meio Sua família vai sentir orgulho de você de novo Dois o Senhor te livrará da hora da tribulação, dois e meio, sua igreja será avivada, dois e setenta e cinco, o Brasil será sacudido pelo céu, três, jogue no Se chão, pisa em cima, a multidão já te cansou. Abrace as pessoas do oh, céu. Deus lado. nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O oh, meu Vai. Deus entrar na guerra, pela por você.